Mas não vai ser a primeira vez que estamos conversando sobre isso. Sendo assim, se a ideia de uma regressão é estranha para você, eu aconselho que você assista alguns vídeos introdutórios sobre isso. Afinal, aqui nesse vídeo, vamos pensar sobre como podemos fazer inferências de uma linha de regressão. Além disso, se a ideia de inferência estatística é nova para você, e se a ideia de teste de hipótese também é, mais uma vez, assista a esses vídeos também. Agora, para começar, vamos dizer que suspeitamos que existe uma associação positiva entre o tamanho do sapato e a altura. Sendo assim, o que podemos fazer aqui é colocar um eixo de coordenadas e aqui, no eixo horizontal, no eixo x, colocar o tamanho dos sapatos. Colocamos os tamanhos aqui também. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E pode continuar subindo a partir daí. Um detalhe, eu não vou definir unidades de medida agora não, principalmente porque esse exemplo é para você ter uma ideia sobre linhas de regressão. Mas esses números podem representar o número dos sapatos ou o tamanho em centímetros, ok? Bem, isso não importa muito agora. Agora, aqui no eixo vertical, no eixo y, podemos colocar a altura. Então, isso aqui é a altura. Agora, eu vou colocar valores aqui também, que podemos estar medindo em centímetros, em metros ou até mesmo em decímetros. Isso também não importa muito aqui agora. Mas temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Acho que está bom até aqui. Aí, digamos que você pegue uma amostra aleatória de 20 pessoas da população. Em vídeos futuros, vamos falar sobre as condições necessárias para fazer inferências apropriadas. Então, vamos representar aqui essas 20 pessoas através de 20 pontos de dados. Podemos ter aqui uma criança pequena e aqui um adulto crescido, com pés maiores e que é mais alto, aí vamos colocar o restante.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 E pronto, temos esses 20 pontos de dados. O que provavelmente você vai fazer agora é inserir esses dados em um computador. Você pode fazer isso manualmente, mas agora temos computador para fazer isso por nós. E o computador pode tentar realizar um ajuste através de uma linha de regressão. Existem muitas técnicas para fazer isso, mas uma técnica típica é tentar minimizar de uma forma geral a distância quadrada entre esses pontos e essa linha. E essa linha de regressão terá uma equação, como qualquer linha teria. E tendemos a mostrar isso colocando aqui y chapéu. Esse chapéu nos diz que essa é uma linha de regressão. É igual à interceptação em y, que representamos com a letra A, mais a inclinação vezes a nossa variável x. Ah, Não posso deixar de falar que, se você pegar outra amostra, você pode obter resultados diferentes aqui. É por isso que nós vamos chamar isso aqui de Y1, para a nossa primeira amostra. A1, B1, e aqui vamos colocar 1 também. E se a gente pegasse agora outra amostra de 20 pessoas? Bem, vamos fazer isso aqui agora. Talvez você tenha 1 um aqui, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, a gente pode tentar encaixar uma linha nisso aqui. Essa linha vai ser mais ou menos assim. Pode ter uma interceptação com o y um pouco diferente, uma inclinação ligeiramente diferente também. Podemos representar aqui também através de uma equação. Então, a gente coloca aqui y2 ou y chapéu 2, né, na verdade. Isso é igual a A2 mais B2 vezes x. E assim, cada vez que você pega uma amostra, é provável que você obtenha resultados diferentes para esses valores, que são essencialmente estatísticos. Lembre-se, as estatísticas são coisas que nós podemos obter de amostras. Estamos tentando estimar verdadeiros parâmetros populacionais. Bem, Então, quais serão os verdadeiros parâmetros populacionais que estamos tentando estimar? Imagine um mundo bem aqui, e que você é capaz de descobrir a verdadeira relação linear. Ou, talvez, haja algum relacionamento linear verdadeiro entre a altura e o tamanho do sapato. Você poderia conseguir se, teoricamente, você pudesse medir cada ser humano no planeta. E, dependendo do que você definir como uma população, podem ser testadas todas as pessoas vivas ou todas as pessoas que viverão. Isso não é prático, mas vamos apenas dizer que você realmente poderia fazer isso. Você teria bilhões de pontos de dados aqui para a verdadeira população. Assim, se você encaixasse uma linha de regressão aqui para esses dados, a gente poderia ver isso como a verdadeira linha de regressão da população. Então, isso seria y chapéu, que é igual a... Para deixar claro que aqui a interceptação y e a inclinação dos verdadeiros parâmetros populacionais, em vez de utilizar o A, vamos colocar o alfa. e ao invés de utilizar o B, vamos colocar o beta. e isso vezes x. Mas é muito difícil chegar exatamente ao que o alfa e o beta são. E é por isso que nós estimamos eles com as e com b, com base em uma amostra. Agora, o que é interessante com isso em mente é que podemos começar a fazer inferências baseadas em nossa amostra. Então, sabemos que, por exemplo, é improvável que B2 seja exatamente beta. Mas, quão confiantes podemos ser de que haja pelo menos uma relação linear positiva? ou uma relação linear diferente de zero? Ou, pelo menos, podemos criar um intervalo de confiança em torno dessa estatística para ter um bom senso de qual é o verdadeiro parâmetro? Bem, a resposta é simples, sim. A forma que você pode fazer uma inferência, por exemplo, para a inclinação da sua linha de regressão para a verdadeira população é através de uma amostra. Eu tenho essa inclinação bem aqui para essa amostra, então, vou chamar isso aqui de b B2 e eu poderia criar um intervalo de confiança em torno disso. E Então, esse intervalo de confiança vai ser baseado em alguns valores críticos t. Idealmente, o desvio padrão da distribuição de amostragem de sua estatística de amostra. Nesse caso, seria a inclinação da linha de regressão da amostra. Mas como não sabemos exatamente o que é isso, não podemos descobrir com precisão o desvio padrão. Sendo assim, como fazemos isso a partir de uma amostra? Vamos estimar o que é conhecido como erro padrão da estatística. E vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto em vídeos futuros. E já que estamos estimando aqui, vamos usar um valor t-crítico aqui que já estudamos antes. E aí, com base no seu nível de confiança que você deseja ter, digamos que é 95%, com base nos graus de liberdade, que vai sair de muitos pontos de dados que temos, aí nós poderemos descobrir isso. E de nossa amostra, podemos descobrir isso e podemos descobrir isso. Aí teremos como construir um intervalo de confiança. Também veremos que você poderia fazer o teste de hipótese aqui. Você poderia dizer, Ei, vamos definir uma hipótese nula, uma hipótese zero, e a hipótese nula vai dizer que não existe uma relação linear aqui entre essas duas coisas, ou que a inclinação da linha de regressão da verdadeira população é igual a zero. Aí também a gente vai ter a hipótese alternativa, ou seja, que é verdade que a relação entre essas duas grandezas é maior que zero, que há uma relação linear positiva, ou que é apenas diferente de zero. Aí, o que você poderia fazer é, assumindo isso, você poderia ver qual é a probabilidade de obter uma estatística com pelo menos esse extremo ou mais extremo. Se você estiver abaixo de algum limite, você pode rejeitar a hipótese nula e, aí, sugerir a alternativa. Então, isso e isso são coisas que fizemos antes, quando a gente estava criando um intervalo de confiança em torno de uma estatística ou fazendo testes de hipótese, supondo que um parâmetro era verdadeiro. A única diferença aqui é que esse parâmetro que estamos tentando estimar vai ser os parâmetros para uma teórica linha de regressão populacional. E vamos fazer isso usando estatísticas de amostra para uma linha de regressão de amostra. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!